É, amigos do Rio Mafra Mix, nós fomos convidados pelo Jair, nos procurou essa semana para conversar sobre os episódios que vêm ocorrendo e com certeza muitas pessoas de Mafra Rio Negro da região viram os vídeos do Jair circulando e pelas redes sociais, foi um dos assuntos mais comentados aqui na cidade sobre o que vem acontecendo com o Jair. Jair, você já é cadeirante há um bom tempo? é atleta, já foi atleta também, Opa, né? e agora está vivendo uma situação bem atípica. Queria que você contasse para nós um pouquinho dessas situações. Dez anos já estou na cadeira de roda, né? por motivo de descendo de trabalho, né? saí de seis metros de altura né? e fiquei para o né? Mas não reclamo da vida, importa é que eu estou vivo e estou com saúde. Né? Jair, e sobre os acidentes que você né, sofreu no transporte público, como é que foi? É na verdade um né, acidente mesmo que foi feio foi esse último sexta-feira não me lembro a data mas foi sexta-feira agora a passada hein, né comentei com a motorista né porque já tinha ido na câmara dos vereadores né o, o fiscal da, da da prefeitura não sei se é da prefeitura o Robson né estava fiscalizando né ainda comentei com ele então a minha reclamação do transporte público não é de hoje já é desde o dia 20, 23 de novembro né a reclamação de Falta de segurança, campainha, rampa, né? Então eu tô aqui no geral, não tô reclamando só do deficiente, mas no geral. E na sexta-feira daí foi, o, foi a última gota, né? Que, daí me senti muito humilhado, né? A turista não teve culpa, né? Porque ela recebe ordem. Comentei com ela que não adiantava ela, ela travar uma roda da cadeira, que na outra roda não tinha nem cinto. A minha cadeira, ela queria acontecer, minha cadeira ia balançar. E essas cadeiras da gente, é pra gente andar a cinco por hora, é, não, não é para é, fazer jogo, né? Então, cada freada que ela dava é, é, ia entortando, né? O que aconteceu? Não, não, não andemos é, cinco quilômetros, de repente a roda estourou e venho eu caindo no chão aí, né? Arriscando a minha vida, né? Como eu falei, eu tenho nove parafusos nas costas. A minha medula ofendeu embaixo. E que tal que ofendesse outra medula em cima, eu ficasse mais... Quase tetraplégico, né? Eu moro sozinha, sozinho, eu, moro, eu e minha filha aqui. Como é que eu fui cuidar da minha filha de 10 anos? A minha mãe faleceu faz um mês. É, machuquei meus pés. A empresa não entrou em contato comigo para ver como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa, algum apoio. Né? Ah, se machucou, se... a empresa tem meu contato e não entrou. Então eu estou aqui também para representar as pessoas normais, né? idosas, que reclamam para mim, né? me dão os parabéns, eu estou tá, é, criando a, a frente, né? É, a, a gestante, as, as, pessoas, as mulheres com neném, né? Então, eu estou aqui no geral reclamando, né? Para. temos que é, ter uma atitude. Já conversei com o prefeito, vice-prefeito, já fui na Câmara de Vereadores, né? Falaram que vão resolver. Então, eu vou dar um prazo. Vou dar um prazo, tem que dar um prazo, né? Assim como eu vim reclamar, eu posso também vir aqui elogiar. Na época da Santa Clara também, se não me engano, você entrou quatro processos contra eles, ganhou dois. Pelos mesmos problemas, é isso? Isso, é isso, com certeza. Só que na Santa Clara eu demorei, né? Eu demorei entrar com uma ação contra eles, né? E não apostei nas redes sociais. Se eu tivesse postado nas redes sociais, ia ser mais... né? Agora não, nessa vez eu, eu, eu coloquei nas redes sociais. A Santa Clara, sim, ganhei deles sim, por causa que... É uma falta de respeito para o deficiente físico, né? Acho que eles têm que respeitar... É, no geral, né? Nós somos seres humanos aqui, eu não estou aqui para... Ah, vou ganhar uma indenização. Não. Isso não tem dinheiro que pague, né? Ser uma humilhação aí, você sendo arrastado, é, para subir num ônibus, você tem que ser a tua própria cadeira. Então, eu não estou aqui para dizer, ah, vou lá porque eu quero ganhar dinheiro. Não, e se mostrar. Não. Não estou aqui para se mostrar, não. Eu estou aqui para cobrir uma lei. Se a empresa, a Santa Clara, eu ganhei, então é porque... Ela estava errada. Tem muitas pessoas falando também, inclusive, que acha que você está simulando essas situações. O que, que você acha disso? Simulando, não. Não terá de simular, né? Porque, igual eu digo, é, é julgar, julgar é fácil, né? Agora, eu não desejo ninguém ficar numa cadeira de roda. Não, não desejo para ninguém, né? Se eu tenho o meu direito de ir e vir, eu, se eu quiser vir dez vezes para a cidade, eu venho. É meu direito, né? Eu estou preso numa cadeira de roda, não estou preso numa cadeia, né? Eu estou preso na minha cadeira de roda. Se funcionar a rampa, não dá um minuto. Eu embarcar, eu que sou ligeiro ainda, o motorista ergue, eu me seguro, não chega a dar um minuto. Então não vai atrasar. O que está atrasando é a própria empresa, que a é para de 20 minutos, está demorando 40 minutos. Nenhum valor vai pagar a humilhação que eu estou levando, né? O dinheiro acaba e eu vou continuar o resto da minha vida até morrer na cadeira de roda. E você também me falou que quer fazer um pedido para a comunidade, precisa trocar a cadeira de rodas, já está antiga, uhum. precisa de uma ajuda. Eu queria que você pudesse aproveitar esse momento aí e pedir para o pessoal como que encontra você como que pode te ajudar. É, igual disso, né? o acidente aí na, na, na verdade é, acabou estragando a minha cadeira. né? Tem uma pessoa aí que está que vendo uma cadeira, mas essa cadeira vai demorar muito tempo para vir, né? Que, é, tudo sobre medida, ela demora 40, 50, 40 dias, 50 dias, né? E eu não posso ficar sem cadeira, né? Então as peças, eu, é, você pode comprar na hora, a cadeira você já demora mais tempo, né? Então como fendeu as rodas, os pinos, né? Ah, já tem umas pessoas me ajudando aí já com uma ajuda de curso, né? Se alguém tocar no coração aí, qualquer ajuda é bem bem-vinda né? Pode ser um real, cinco reais aí. Né? que na verdade demora só eu e minha filha, eu recebo um salário, pago pensão, sobrou R$ 800 para mim, né mas não reclamo, estamos aí, estamos criando a minha filha aqui, graças a Deus, né não sofreu nada, o meu acidente não foi nada grave, graças a Deus, né? então agradecer a Deus aí que correu tudo bem, porque dinheiro nenhum vai pagar essas humilhações que eu, que eu recebi da, da empresa. Estamos aqui no pátio da... Viação Norte-Sul para conversar com os motoristas, com a equipe Para tirar essa história limpa Que vai nos receber, primeiro da entrevista aqui, é o Marcos Marcos, é a questão que nós estamos conversando o o Jair relatou É em relação ao subir no ônibus ali, o cadeirante E quando não funciona a, a, a elevação ali, o elevador Isso acontece muitas vezes Como que é o procedimento em casos de quando o elevador também não funciona? Tá, é, é feito assim ele é pedido para o cadeirante esperar até o próximo ônibus vir, que é em torno de 15 minutos, é, o ônibus retorna rápido, de volta. Então, é, provavelmente, nesse dia que aconteceu com o Sr. Jair, o seu Jair não quis esperar. Então, o que foi relatado pelo motorista, ele não esperou e acabou acontecendo tudo aquilo que foi gravado naquele vídeo. Mas, assim, é, todos os cadeirantes, assim, totalmente é feita a manutenção dos ônibus, do elevador, e se acontece isso, imediatamente é o outro ônibus logo passa, é 15 minutos de diferença ali, e provavelmente esse dia não aconteceu o que o seu Jair não quis esperar, até posso te mostrar ali os elevadores tudo funcionando, como que acontece tudo, isso não tem, é difícil existir uma falha desse nível, é, que nem nós temos, fazemos no máximo para não ter falha nessa parte aí. É, nós temos uma senhorinha de idade que no faxinal também é cadeirante. Até hoje ela não teve reclamação nenhuma, porque todos nós atendemos super bem ela. Tá certo. Vamos indo ali então, é, Marcos. É, eu queria perguntar para você também em relação ao que o Jair né, vem relatando. É, em nenhum dos vídeos a gente vê os motoristas ajudando o Jair. Ele tem que ser ajudado por populares. O que está que acontecendo em relação ao o usuário, o Jair, que é um cadeirante, precisa de ajuda e muitas vezes não recebe por parte de vocês. O que está que acontecendo? O que, que acontece geralmente é assim. É todo motorista ele é treinado nessa parte aqui. É, nós pegamos e mandamos ele esperar, encostamos geralmente perto do meio fio e desc acabamos descendo o elevador. E, então, nós colocamos ele até ali e seguramos para subir até em cima. Então nós temos um espaço, até ele subir ali, nós pedimos para ele tentar se posicionar lá, até nós subir lá para colocar o cinto, né? E geralmente o Sr. Jair, ele não permite nós fazer isso, porque se nós querer tocar nele, ele ah, não quer que toque. Ele mesmo quer fazer por si próprio. Ele, que ele diz, eu consigo fazer isso, não precisa fazer isso. É, nós temos é, vários motoristas talvez nem querem tocar por medo, né? Medo que possa acontecer outras, outro tipo de coisa. Mas geralmente, que eu vou te mostrar aqui, geralmente é descido o elevador e nós aqui mesmo nós temos que segurar, porque se nós operar o elevador lá de cima, é um perigo do cadeirante cair. Todos os motoristas são treinados para ajudar o cadeirante. Isso, todos os motoristas chegou, ele tem que auxiliar o cadeirante ali. Então ele desce o elevador e ajuda na cadeira até colocar no elevador. Pega o controle e segura a cadeira para levantar. Ou a mesma coisa na descida. Então, ele tem que auxiliar até ali, até a pessoa sair na calçada. Tá certo. Vamos ver, então, a, o funcionamento. O, o usuário vai chegar, então, na segunda que explicou o Marcos, e ele vai acionar aqui o, o botão. E esse procedimento, Marcos, é, acontece com é o todos os passageiros? Todos os passageiros. Nós levantamos toda a vida até em cima, descemos, ele vai descendo lentamente, né? Então, ele vai descer... Aqui no descer, o cadeirante estaria aqui, nós pegaria e trazeria ele até, até o ponto dali. Aqui, nós geralmente pegamos, para não levantar aqui, nós cozemos e vamos segurando a cadeira até ele chegar aqui. ó. Aqui nós auxiliamos ele a segurar até ele sair lá na, na parte de superfície ali e pedimos para ele dirigir ao local da cadeira até para o quê? Para nós poder pegar e recolher e ter poder ter acesso na na escadaria, porque senão não não temos acesso para conseguir subir lá em cima. Nas isso aqui nós temos acesso para chegar e levar e, e subir lá e colocar lá na cadeira de no centro de segurança, para não ter perigo do quê? De acabar rolando. Numa das linhas que você estava operando, ele caiu, segundo ele, é, não tinha assim de segurança. Como é que foi essa situação nesse dia específico? É, infelizmente era eu a motorista, né? E eu, ele, eu recolhi ele, quando a do, o elevador funcionando, amarrei com o cinto, e lá na descida do Detran, a roda soltou. Então ali foi uma falta de manutenção dele, porque o cinto estava preso na cadeira, na roda. E daí ele fez todo aquele escândalo, né? Chamou gente para recolher ele, daí ainda. Perguntei se tinha se machucado, ele falou que não. E daí, de repente, ele montou a roda e saiu com a cadeira de rodas andando. Eu tenho filmagem dele descendo do ônibus com a roda inteira, com a, com a cadeira inteira. E como que você se sente com essa, com essa situação toda, com a repercussão que teve? Ah, fica uma, uma situação muito chata, porque a gente se estressa, a gente não trabalha mais o que presta, é muito perigoso, além disso, sabe? E tudo para ele incomoda. De começo, pra você ter ideia... Ele não, não, não exigia nem o cinto. Você falava, Jair, coloca o cinto. Não, não, motorista, nem esquenta a cabeça. De repente, de uma semana pra cá, ele começou a exigir que quer cinto até na cabeça, se duvidar. Daí ele já ameaçou de cortar o cinto, comigo mesmo, Numas semanas atrás, final de janeiro, ele ameaçou de cortar o cinto. Ele anda com a cadeira solta, dentro do ônibus, testando as campainhas. Se a campainha não funciona, ele já quer filmar. Se a campainha não funciona, é um problema do motorista. O motorista vai ter que redobrar a tensão para soltar os passageiros, ele não é uma coisa que não prejudica ele, então tá uma situação muito chata, tanto comigo quanto com os outros motoristas que tá tá ficando assim, um, uma situação que a gente não quer fazer mais a fronteira, sabe, tá tá bem chato, a gente já pensa assim, ah, será que eu vou pegar o Jair hoje? Tá bem chato. E a população, né, o que, que se escuta da população, entra no ônibus, reclama a favor dele, a favor de vocês, como é que tá... Você como motorista vendo essa situação? Assim, eu sou uma pessoa muito calma. Eu agi com ele no maior respeito, na maior tranquilidade. Me estressa, me estressei depois que ele desceu, sabe? Me dá um ataque de nervo depois. Mas assim, enquanto os passageiros, eles não, não reclamam da, da atitude do motorista. Eles estão de saco cheio já com isso. É toda semana a mesma coisa. É o Jair aqui, o Jair ali, sabe? E o pessoal que trabalha o dia todo, eles querem chegar em casa, querem, querem entrar no ônibus, querem chegar em casa. Hoje ele atrapalha toda a linha, atrasa toda a linha e o pessoal que chega em casa às vezes, às vezes tem filho para pegar na escola, né? Tem criança para buscar em creche porque é um horário de que dá tempo de pegar as crianças na escola e creche. Então ele começa a atrapalhar, sim. E na sua opinião, como motorista, né, qual, o que, que você acha dessa situação toda? Qual que é a sua avaliação de toda a situação de, desses últimos acontecimentos que ele vem relatando? Assim eu acho que ele tinha que aproveitar a oportunidade. né? Ele é deficiente? Ele é, mas ele é muito inteligente. Ele tinha que dar graças a Deus que tem um transporte que carregue ele, que ele não é pagante. Então ele aproveita a oportunidade e né, usa o transporte quando precisar. Não para vir passear, para vir estressar o motorista todo dia, ou três vezes na semana que seja. Tá ficando bem chato isso. Para nós finalizar. Estamos aqui com a Thais, que é a responsável pelo atendimento do usuário. Thais, para quem quer fazer uma reclamação, para quem quer é, reclamar do motorista, de um atraso, qual que é o procedimento, qual que é os telefones ou as formas de contato com a aviação Norte-Sul? Uhum. Então, a gente tem a central de atendimento, né que é o 3012-3092. É, tudo que acontece fora da, da empresa, com os ônibus, é, reclamações com os motoristas... É, mal funcionamento da, dos, dos carros, é, pode ligar aqui e falar comigo que quando acontece algum problema, a gente faz um protocolo de reclamação para que seja resolvido o mais rápido possível. Thais, e após esse procedimento ser resolvido ou não, é comunicado ao usuário? Como é que Sim, é esse relacionamento todos, pós? Todas as reclamações a gente pede o contato, o nome completo dos usuários, para que assim que resolvida a situação, a gente entre em contato com os usuários para dizer o que... que... O que foi resolvido? Tá certo, Thaís. Muito obrigado pelas suas orientações. A gente mostra os dois lados. Mostramos o Jair, agora a empresa. E aí você aí de casa tira as suas conclusões. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.